Boa noite, bom dia, boa tarde Saúdo meu irmão e a minha irmã Com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Meu irmão, trago hoje um devocional Uma palavra amiga para o nosso coração Com o tema Palavra escrita na Bíblia Versus a palavra revelada em nosso espírito Temos aqui estas duas esta, esta, esta, estes dois extremos A palavra escrita e a palavra revelada No livro de João, capítulo 16, no versículo 13 A palavra do Senhor diz assim Mas quando o Espírito da verdade viere Ele os guiará a toda a verdade Não falará de si mesmo Mas apenas o que ouvire E ele e ele, e, e, e ele e, eles anunciará o que está por vir, ou seja, eles anunciará o que está por vir. Tem aqui um erro uma coisa na tradução. Eles anunciará o que está por vir. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz assim também a palavra do Senhor: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. No livro de Provérbios, capítulo 25, no versículo 2, diz assim também a palavra do Senhor. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 6, diz que Deus nos fez reis e sacerdote. Então... A glória de Deus ou a natureza de Deus é esconder eu é ocultar certas coisas na palavra escrita da Bíblia e a nossa glória, nós que fomos feitos reis e sacerdotes, é tentar descobrir é, a verdade espiritual daquilo que está escrito é, na forma literal na Bíblia. Não devemos só interpretar a Bíblia de forma literal, porque ela mata. Paulo diz isso no livro de Coríntios, né, segundo, segundo Coríntios, que a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, entendermos a Bíblia de forma literal, ela vai matar a tua fé, a tua esperança, e, as coisas de Deus, mas se o espírito da verdade que Jesus promete aqui no livro de João, capítulo 16, vier você deixar que ele trabalhe dentro de ti, ele vai te revelar, vai trazer o discernimento espiritual da verdade espiritual daquilo que está escrito na forma literal na bíblia então do teu ventre fluirão rios de águas vivas ou seja muita saúde muita alegria é algo inexplicável eu com palavras próprias não sei como descrever mas é uma experiência individual e sui gener na vida de cada um de forma individual. É, eu tive essa experiência pela graça de Deus. Creio que tu também já te algumas vezes. E só você sabe descrever isso. Nem com palavras, às vezes, a gente consegue transmitir isso. Ao explicarmos né, com as nossas próprias palavras. É, vamos para o livro de Isaías, no capítulo 28, no versículo 11. A palavra do Senhor diz assim também. Pois bem, com lábios trópicos e línguas estranhas, Deus falará a este povo». Deus aqui, através do profeta Isaías, diz que com lábios trópicos ou lábios gaguejantes e línguas estranhas, Deus vai falar para este povo, neste tempo aqui da graça. Nós, o Espírito Santo, nos dá a capacidade de falarmos em línguas e não ficar não ficarmos só ali no, no, no orar ou falar em língua. Não, mas devemos ir mais ao fundo. O Espírito Santo nos leva mais ao fundo, ao fundo para entendermos entendermos a letra, o espírito da letra e não, não não ficarmos só com a interpretação literal, porque ela mata a tua fé, meu irmão, mas busquemos que os busquemos colaborar com o Espírito Santo de Deus para entendermos a verdade espiritual da letra. No livro de Abacuque, capítulo 2, no versículo 2 ao versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: "Então o Senhor respondeu: então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas para que leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não, e não, e não falhará. Ainda que se demore, espere porque ela certamente virá e não se atrasará. No livro de Segundas de Coríntios, deixa me só baixar aqui a Bíblia que eu tenho aqui, os versículos selecionados. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Vocês não são uma carta de Cristo resultado do nosso ministério, escrito com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Meu irmão e minha irmã. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2 ao versículo 3, Deus dá, então, essa orientação, ao profeta diz, olha, escreva em tabuinha a visão. Ela não será para agora, será para um tempo. Ainda que demore, espere, aguarde, porque ela não falhará, ela vai se cumprir. Lá, antes da cruz, antes da graça, Deus orientou que escrevessem a visão, que o profeta escrevesse a visão numa pedra, na tábua de pedra. Para que, ainda que alguém passasse a correr e olhasse para aquela pedra, conseguiria ler, conseguiria ver as letras. Mas... Nesta, neste lado aqui da cruz, no tempo da graça, onde a igreja se situa, onde tu e eu estamos Deus nos dá a resposta no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 Usando o apóstolo Paulo diz assim Olha, vocês não são resultados, ou vocês não são uma carta de Cristo resulta, Resultado do nosso ministério, escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus do Deus vivo não em tábuas de pedra mas em tábuas de corações humanos então a visão é quando a visão escrita na tábua do teu coração hoje é, através do Espírito Santo não com tinta não pela mão humana mas pela mão do Espírito Santo o Espírito Santo é quem escreve nas tábuas ou na tábua do teu coração a visão e a visão onde é que tu tiras essa visão tu tiras essa visão quando tu lês a Bíblia quando tu meditas na Palavra de Deus quando tu lês a letra quando tu a letra que está escrita de forma literal nas páginas brancas da Bíblia você está registrar, você está memorizar está deixar que o Espírito Santo ou seja que que seja gravado no, nas tábuas do teu coração Então, o Espírito Santo que já habita dentro do teu espírito Ele vai trazer discernimento Vai trazer iluminação Vai trazer revelação Desta palavra literal Que foi gravada no teu coração Agora ele te traz de forma inspirada Na forma rema Na forma... Revelada, Ou seja, ele te traz o significado verdadeiro da verdade da, que estava oculto nas letras pretas, escritas, nas páginas brancas da tua e da minha Bíblia. Ele te traz ah, a palavra viva, que quando o teu espírito recebe do teu ventre, então, fluirão rios de águas vivas meu irmão. É uma alegria imensurável sui gener que eu não consigo descrevê-la uh, com palavras humanas. Se você teve uma dessas experiências com Deus alguma vez, tu sabes o que eu estou aqui tentar transmitir para ti. Para tábuas de corações humanos, refere-se ao nosso espírito, não ao coração uh, que é aqui no sentido da nossa mente carnal, não, Deus vai escrever nas tábuas do, tábuas do teu coração, é, Ele vai escrever é, no teu espírito, vai te inspirar, vai trazer inspiração, revelação, discernimento da palavra literal que você leu e armazenou no teu coração. É, a palavra escrita da Bíblia só reage com a mente carnal e é meramente palavras exteriores, até que a palavra escrita na Bíblia seja discernida e revelada espiritualmente em nosso espírito. Uma vez discernida essa palavra, o significado interno e espiritual da intenção de Deus é compreendida. Se a palavra escrita da Bíblia é não for discernida e não for revelada espiritualmente em nosso espírito, ela, essa mesma palavra escrita da Bíblia, no sentido literal, será apenas lei, será apenas um conjunto de regras e regulamentos para nossa mente carnal e os nossos instintos carnais, os instintos carnais do nosso corpo, os instintos animais, aquele aquele instinto, aquela vontade de querer pecar, de querer falar fofoca, de querer guardar rancor, de não liberar perdão, de invejar, de, de perseguir de amaldiçoar os outros, de desejar o mal. É só isso, nada mais. Que não faças isso se Fazer isso é pecado, não faças isso Tu não vais encontrar liberdade eh, Em servir a Deus Você vai servir a Deus através de Regra e regulamentos Que depois cansam-te e, e levam com que a tua fé morra Esfrie Levam com que, a tua, com que a tua esperança em Deus Ela também se esfrie Por quê? Porque é nada mais do que não Palavras eh, não reveladas É aquilo que Paulo diz A letra mata o espírito vivifica. Deus nos deu um ministério uh, o ministério do espírito o ministério da reconciliação o ministério que traz a palavra revelada, não a palavra literal porque ela mata a palavra literal ela mata a lei é a palavra escrita da bíblia sozinha, sem discernimento e sem revelação espiritual ela não pode transformar nossos corações e reavivar nossos espíritos que estão dormentes Somente quando o significado interior do Espírito, da palavra escrita da Bíblia, é revelado pelo Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo de Deus, então o nosso Espírito é vivificado. Nós somos é, ressuscitados espiritualmente e então passamos a comungar, com Deus meu irmão e minha irmã esta é a palavra que eu trouxe para todos vocês nesta noite espero que ele tenha abençoado e despertado aí alguma curiosidade alguma uh, alguma dúvida ou, ou, ou, ou algo similar Deus abençoe de forma grande e tamanha até mais amanhã se Deus quiser Shalom